Olá, sou o deputado federal Vicentinho. Esse aqui é um convite para você do Estado de São Paulo. Você gosta? É curioso e dá valor para a cultura? Para a ciência? Então, quarta-feira, dia 11 de agosto, às 12 horas, na rede TVT, o Projeto Wash vai estrear o programa Ciência e Cultura. Vamos brincar! Programa Wash vai começar Sim, se cultura, vamos brincar? Na, na, na, na, na, na.